É Como o senhor viu esse gesto de Lula? Isso pode representar uma aproximação entre vocês? Eu vi como um gesto de grande nobreza, e essa característica que o Lula sempre teve, vi como um gesto de um democrata e vi também como um gesto de quem foi vítima de muitas arbitrariedades policiais e judiciais. E, portanto, não só ele está defendendo um democrata, que ele me reconhece como tal como eu o reconheço como um democrata, como está defendendo os melhores ritos da, da, da, da, da vida do Estado de Direito. Não é? A minha opinião sobre o governo do Lula Em nada desmerece o meu conceito De que o Lula é um democrata não é? E não me surpreende Pelo contrário, eu agradeci imediatamente O seu gesto nobre Como agradeci também a ex-presidenta Dilma Rousseff Veja, tá, até. Eu, eu já respondi E agradeço muito Penhoradamente o gesto gentil Civilizado e democrático Do presidente Lula Em denunciar isso que eu sofri Eu sou muito agradecido a ele agradeci publicamente Enfim o que eu, entretanto, disse na rádio é aquilo que eu tenho que continuar dizendo. Essa violência que se cometeu contra mim é para me calar. E eu apenas disse, eu vou continuar dizendo o que eu penso. Não é? Eu não acho que, eu, que o Lula seja um ladrão, eu nunca disse isso. O Lula tem a ver com as falcatruas? O Lula do é o líder. O Lula é o líder. O Lula é o líder. Só quem é um fanático lulista que vai desconhecer, porque eu conheço, né, Thales? Você sabe da minha relação com o Lula. Eu, Como é essa Lula, relação mim, com o não... Lula? Hoje. Hoje nenhuma. Eu perdi o respeito Nenhum. por ele, completamente. E a delação premiada do Palocci é de fazer corar um frade de pedra. E ela é corroborada com um fato muito assim, contundente, o, o Thales. Ele assinou um cheque e devolveu 100 milhões de reais aos cofres brasileiros, confessando que foram dinheiros roubados. Dá para dizer que o Lula não tem nada a ver com isso? Não é possível. Percebe? Não é possível. Eu sou sério. O brasileiro pode saber disso. Obrigada, Ciro. Estamos aqui.